E aí, Bom, sinceridade aí, como falta de respeito. Falta de respeito à conduta natural do indivíduo que se individualiza perante a sua forma e formato de ser e ver. Falta de respeito, em sim condição, das condições ou propriedades dessas condições para com a vida. Falta de respeito com a sinceridade, suas próprias prioridades, propriedades e condições. Falta de respeito em mascarar a sua verdade diante dos seus desejos e suas características para suprir uma necessidade de sobrevivência baseada em uma, um condicionamento de sobrevivência tribal manipulado socialmente para que você não chegue a seus objetivos. Objetividade e objetificações causadas pelo ecossistema doentio baseado no medo da ausência da humanidade doentia para a sustentação da coletividade e soberania de poucos. A forma e o formato da formatação da sua forma de ver o mundo estabelece seu estado e sua forma de estar no mundo. Não é a condição da forma do seu estado que qualifica seu estado como reflexo ou referência da sua estado aqui e agora. Mas é como você sonha e como você vive o sonho do seu presente de modo a tornar a sua capacidade de fantasiar o inevitável fracasso do inabalável sucesso da sua presença. Se você está aqui, agora já é um milagre. O nível de complexidade para sustentar um corpo orgânico dada a complexidade natural da conversão da matéria, das moléculas e energia, do fluxo da energia e da consciência perante o funcionamento do seu ecossistema. Todo o seu ecossistema multi, especializado em ser um corpo para você exercer suas funções plenamente. Mas não é mais fácil viver a ilusão da alegria, da ironia de um ser alegre como um fantoche, manipulado e estimulado pelas suas costas. Fantoche esse que pensa, reflete, age e justifica as suas ações. sim Nenhum senso de liberdade, escravizado pela sua versão e a sua perspectiva amorfa da sua própria realidade. Da sua autoridade, sua autoria dissociativa, do seu presente. Da sua forma, que nem sua não é, que foi vendida, ensinada e condicionada. que chega a um ponto que é insustentável, chega a um ponto de ruptura, Chega a um ponto de fissura, o que você ganha é um rótulo chamado doente. O que você ganha como neurodivergente é um diagnóstico, para você ser um ser normatizado, tratado com remédios para remediar seu brilhantismo, sua verdade, seu respeito e sua maneira única de viver. Um ambiente favorável, construtivo e receptivo é inevitável. Mas sim, é construído pela autenticidade e a verdade dos humanos que são humanistas, naturalmente acolhedores, sustentadores e cuidadores. Naturalmente complexos, naturalmente fluídos, naturalmente vivos. Mas sim, quando sinceros. Sim, quando respeitam. Sim, quando vivem. Sim, quando trazem a verdade com uma habilidade de ver e sinceridade de suas próprias propriedades. Sim, em respeito. Sim, na sua conduta. Sim, na sua verdade. Sim, em uma posição transitória. Sim, em ciência e consciência da perspectiva subjetiva. Sim, em verdade consciência da sua mente. Sim, em ciência das suas memórias e traumas. Sim, em aceitação das suas vulnerabilidades como variáveis. Não como regras inevitáveis assimiladas como verdades para garantir a sua ineficácia em ser você mesmo. Bom, quero o futuro melhor, quero a verdade, quero a sinceridade como meio de conduta. Respeite as suas prioridades, as suas propriedades, respeite a alegria de ser você. Respeite o seu jeito até de cagar. Respeite o seu jeito de cumprimentar e respeitar. Respeite a sua visão de mundo e tenha propriedade que a única posse que você só obter ou que você pode obter é a posse de si mesmo. A propriedade da posse do seu jeito. Seu jeito de viver, seu jeito de levar o corpo, seu jeito de interpretar, seu jeito de socializar. É a única posse que você vai ter. Porque nem o seu jeito é você. Nem o seu corpo é você, nem a humanidade. Você nem o humano é. Você é um ser. Você é vida. Você é vida e manifesto Manifestando a linda atitude. A linda versão do cosmos. Do micro, no macro, do macro, do micro. Do seu universo pessoal. Então transcenda os limites. E não se limite. E assim não verá nenhum limite sendo transcendido, com respeito, com dignidade, pois aqueles que delimitam apenas analisam o passado, de um presente brilhante para um futuro surpreendente, que só você pode viver, só você pode ser o seu eu que você tanto sonha amanhã.